Filósofo, isso então, é fazer ponte. Isso viação... um é fazer ponte É ponte estaiada? <risos> é filosofia. É, a filosofia de como ganhar dinheiro. É, tá bom. O código da riqueza Eu é o quê? Eu não sabia que ela era filósofa. Ué, é passar um conceito, uma ideia, mas enfim, isso é uma outra discussão. Então todo mundo na vida é filósofo, todo mundo ensina Claro, a coisa. vida é, o estudo, eterno aprender. Ah, então tá, agora com sabia, cara, que todos são filósofos. Quanta, quantas dicas ele deu aqui de razões para você seguir em frente? Parabéns, filósofo, Thiago. Tá bom. Parabéns. Filósofo, Tiago, como eu estava dizendo, é, vamos, vamos chamar trazer assim, um é. ponder aqui, inclusive, uh, para falar sobre isso. Ele é filósofo, ponder? O ponder não, o Pondé? é economista. Você já trouxe... É, você já trouxe... <risos> você já trouxe Clóvis aqui... O quem Clóvis, é o eu sei Clóvis. quem é o Clóvis. O do, Bicho, o... traz o Clóvis de Barros. O cara é animal. Clóvis de, de Barros. verdade. É legal. Vocês não vão se aprender. O legal é trazer o Clóvis de Barros e o Pondé, para dar logo uma legal. treta. Vai ser E o Thiago Nico, pra falar dinheiro. Agora, um tema polêmico, assim, que eu comecei... Olha que louco isso, bola. Eu sempre... É... E eu acho que muita gente tem esse erro. Lembra do que eu te falei da dor, da, da derrota? Uhum. uhum. Muita gente, às vezes, quando não está numa situação financeira muito bacana, ela não quer encarar a conta. Você já se deparou Muita com essa gente, situação? acho que a maioria. Né? Não, todos, né? É. Ninguém quer olhar a conta. Não, ah, lógico que não. É, é, é, Deixa o banco para lá, é, dá, deixa... Dá, dá, dá, um, dá, um, dá um nervoso. Não é? Puta que pariu. Então, acho que esse é o exercício que o cara tem que treinar a, a encarar aquilo como... né é, Como é que eu posso dizer? Encarar... É, a realidade, uhum, né? uhum. De quando você está no momento ruim da sua vida. Outra, eu nunca, nunca gostei de mercado financeiro. Achava que bolsa era uma bolsa da Chanel. Uhum. Ah, o mercado da bolsa é o que é bolsa de dinheiro. Juro ignorância não é era eu nunca mesmo. gostei, Nesse nunca nível, nesse nível. Inefimível. Nunca entendi. Mas enfim, aí o que que acontece? De uns tempos para cá, vou, vou, vou ser bem sincero, eu comecei a me interessar uhum. por mercado financeiro. Não pela conta, porque era um. Não...